O meu nome é Isis, eu sou aluna de graduação no ensino superior e eu sou pesquisadora do WASH. Um, a, o meu tema de pesquisa ele foi a, inicia a iniciação científica no ensino médio, a, envolvido com temáticas sociais e questões comunitárias. A intenção dessa pesquisa era justamente compreender como que iniciativas como essa como a iniciação científica, aplicadas já no ensino médio, podem contribuir para o desenvolvimento do aluno e para o seu envolvimento nessas temáticas sociais e o envolvimento dele também com as questões que envolvem a comunidade que ele está inserido. Um, a minha carreira científica ela começou mediante o convite de um professor durante uma aula em que ele apresentou o um projeto e me interessou muito, muito, muito. Eu pretendo seguir nessa carreira, né, no decorrer da minha formação, pesquisando sobre temas que envolvem a educação, mas também, principalmente, sobre temas que envolvem desigualdade social. Eu queria muito fazer um convite para todas as meninas e mulheres para adentrarem esse meio, que é a carreira científica, né, que é o meio acadêmico-científico, porque ele é um meio majoritariamente é, ocupado por homens. Então, a gente precisa ocupar esse espaço muito importante que a gente ocupe esse espaço queria finalizar agradecendo e parabenizando todas as mulheres e meninas pelo dia internacional da mulher na ciência, da mulher e da menina na ciência e agradecer pela oportunidade de participar desse programa junto com nós, muito obrigada